E aí gente, sejam todos muito bem-vindos É o na área E cara, eu tô muito, muito feliz Estamos aí chegando aos, 10K, aos 10 carros, 10 mil inscritos Na verdade, nesse momento que eu estou gravando o vídeo Falta menos de 100 Inscrito, mas mesmo assim eu já queria Agradecer do fundo do meu coração Por essas 10 mil pessoas que se inscreveram né? Só temos dois meses de canal E eu estou feliz demais Com esse número, feliz demais Porque o pessoal está participando bastante do canal Nos comentários, enfim, compartilhando Pra geral, no clã e tudo mais Eu queria agradecer demais Vocês do fundo do meu coração, cara Fico muito feliz em saber que tem 10 mil bigodinhos <risos> E bigodinhas por aí, espalhados, né? E esse número vai crescer. Quem acredita, bota o dedo aqui. Senão eu vou fechar o abacaxi. É sério, vai fechar. Bota o dedo aqui. Brincadeira, isso foi uma brincadeira só, mas esquece, tá bom? Gente, já começando o vídeo, já vou começar mendigando o negócio aqui Já vou começar pedindo o seu like, é claro, já desce aqui embaixo, o seu like Também se inscreva no canal se você é novo, nós temos só 10K Mas o negócio vai crescer mais ainda, não é mesmo? Quem acredita é... Eu acredito, eu acredito, hashtag eu acredito aqui embaixo, beleza? E galera, pra comemorar no vídeo de hoje, a Supercell resolveu me dar um presente Dois baús mágicos Brincadeira que a Supercell deu isso pra todo mundo Mas eu vou considerar como um presente, tá bom? <risos> Daí eu vou abrir esses dois baús mágicos Aqui em vídeo e também Vou batalhar com vocês e abrir também outros baús Então fica aí, cara, fica... Até o final do vídeo que o negócio promete hoje Só sei que nesses dois baús mágicos que eu abri Pelo menos um tem que vir lendária, velho Tem que vir lendária, beleza? Vai dizer, eu, eu mereço, cara Tá sendo trabalhado, tá sendo bem dedicado <risos> então, então eu mereço uma lendária, vai Supercell Eu e é claro que todos os meus inscritos Todos nós merecemos muitas lendárias Muitas cartas boas no Clash Royale. Mas se você já deixou o like, se você se inscreveu no canal, então bora pro jogo aqui. abriu o Clash Royale, bora galera, então começar abrindo esses baúzinhos, né? Os baúzinhos mais tranquilos, baús grátis, né? Abrindo aqui temos também O um baú do Clã hoje. E se não vem lá naquele, naqueles dois baús mágicos, vai vir no baú do Clã, beleza? <risos> aqui ó, duas gemas nesse baú grátis, mais nove cavaleiros, uma carta comum que eu gosto demais, é o cavaleiro, né? Gigante, dois gigante, bacana é nós, obrigado. Do baú grátis da Supercell. 89 de ouro. Deixa eu ver. Mega servo. Um mega servo só. ou oh pobreza. E 11 gangue de goblins. Legal, legal. Tá. É, mais ou menos, né? <risos> Mas enfim, vamos aqui. 74 de ouro. Baúzinho de prata. 3 Zap. Eu preciso muito para o meu Zap. E falta pouquinho, cara. Falta só. 45, né? Eu acho que é isso. Se eu estou bom de... Mat... Nossa, mano, a conta tá muito redonda e eu tô travando, né? Vai pra escola de novo, mano. Eu tenho que fazer o, o ensino fundamental de novo? Eu acho que é isso. Enfim. Oito Gigante Real e finalizou mais esse baúzinho de prata. Vamos abrir mais um baú aqui de prata... É, vou abrir esse baú rápido, um corredor, servinhos, é nóis Vamos abrir, então, mais aqui acelerando, cara Velocidade 5 agora, 65 Uma torre bombas, 10 bombardeiro É nóis, obrigado, é nóis Agora vamos abrir aqui esse baúzinho De ouro, 216 De ouro, legal, bombardeiro 4 bombardeiro bárbaros e lápide Canhão, legal, canhão Gostei, agora vamos abrir Aqui, o baú na coroa 537 De ouro, duas gemas Bárbaros de Elite Tesla Morcegos, 38 morcegos Morcegos é uma carta que agora tá sendo bem utilizada nesse novo meta, né? Eu ainda não estou utilizando, mas enfim Quem sabe aí, né? Valkyria, 7 Valkyria Te amo, Valkyria Te amo Eu quero mais, Valkyria Né? Mas né, tudo bem, legal 7 Valkyrias tá, dá pro gasto Tem essas duas belezuras aqui esperando a gente, mano E olha só o que que veio na minha... Ai, lá não veio um mineiro, mais um mineiro. Essa carta que eu estou usando muito veio aqui na minha loja. Segunda carta. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês não vão acreditar na maldição do mago de gelo, né? Vocês ficam me zoando. Ah, João, mago de gelo. Mago de gelo é bom. Ah, João, não sei o que... Eu sei, galera. Eu sei que mago de gelo é bom. O que eu fico zoado é porque mago de gelo vem demais. Demais. Nos baús que eu abro e tudo mais. E ontem, né, eu tinha chego na montanha do porco. Na montanha do porco agora pode vir lendário, né? Sempre pode Lendária, não sei o que eu falei agora, pode, mas enfim E que carta lendária que veio Na minha loja, vamos ver se vocês chutam aí E vocês acertam É, meus queridos amigos, infelizmente Veio o Mago de Gelo é, Eu quero o Power Mago de Gelo, poxa Mas eu quero desbloquear outras cartas lendárias Por favor eu sei que eu estou com bastante ouro Eu gosto de mineiro E eu tô com muita vontade de comprar Mas eu acho que isso é assunto Por um outro vídeo, beleza? Vamos então agora abrir o baú do clã Vamos abrir aqui o baúzinho do clã, cara É, vem coisa boa aí Vem coisa boa, 1620 de ouro Legal, bastante ouro Lápide, Ariad de Batalha 2 Torre Inferno 2 Tesla 120, Para que vem 120 Tesla? Né? Parece que eles olham a carta que tu menos usa e falam Vamos dar um um pouquinho mais né 120 Zap, agora eu vou conseguir botar o Zap no nível 10, ou oh maravilha, queria muito pôr o Zap né, no nível 10 Agora eu vou conseguir, não vai vir lendária, bacana, sempre nesse baú do clã não vem lendária Mas 22 corredores, eu gosto muito de corredor então tá valendo E qual é a carta épica? Príncipe, legal, não uso muito, mas legal Chegou então o momento, não vou nem enrolar tanto porque não é baú lendário, não é coisa assim É baú mágico, então a chance de vir não é tão grande, mas pode vir Então vamos abrir aqui o primeiro baú mágico de graça que a Supercell me deu de presente aí Nos meus 10k de inscritos Mil <risos> stent de ouro Legal, bárbaros De elite, goblins, os Goblinzinhos, Os esqueletinhos Mega servo, executor Opa Não vai vir lendária, goblin com dardo <risos> Veio clone Tá, tá bom Tá bom, beleza Não estamos não saindo no prejuízo, não é mesmo? Não estamos. É de graça, tá, tá valendo. Vamos abrir então aqui o segundo, e vai ser agora que vai vir lendária. Vai, veia. Vamos abrir então aqui. 1100 de ouro novamente, né? Espírito de gelo, bárbaros de elite, cura. Opa, tô sentindo. Arqueiras, bárbaros. Ai, não piscou, mano. Não piscou. Ah. Ai, cara, como eu queria que tivesse piscado. É sério, como eu queria que tivesse piscado. Mas enfim, paciência. Vamos pegar esse príncipe das trevas. É, pelo menos é uma carta aí épica que tá sendo bastante muito, quer dizer, usada nesse novo meta, né? Legal. Eu cheguei na Montanha do Porco, ainda eu já falei isso por causa da lendária. Porque só vem lendária a partir da Montanha do Porco. E eu tô feliz por isso. Mas eu ainda estou meio. Meio ressabiado ainda, né? Não tô me garantindo muito <risos> Mas estamos tentando, cara Tamo oscilando muito, muito Mas tamo tentando É que como eu falei pra vocês, é muito cara gemado nessas are... Não é que é cara gemado, é cara que joga Tipo, há muito tempo Clash Royale né? Que tem cartas super evoluídas E fica mais difícil Esse, esse balanceamento Quando tu tem as cartas mais fracas, o cara vai lá Tipo, te atira Com a carta que tu jogar e a carta pff, Morre, a explicação foi uma maravilha a explicação agora que eu fiz aqui oh, foi uma maravilha Então galera, só pra avisar vocês O deck que a gente vai estar tá usando aqui antes de puxar a partida É um deck aí, de gigante mineiro E horda de servos que tá muito, muito fera Esse deck, então eu recomendo pra você E bora ver mais ou menos como que joga Eu ainda tô pegando a manha, mas acho que eu já eu já acho que já posso dar algumas dicas Pra vocês, então bora puxar uma partida Puxei uma partida aqui agora Nesse exato momento Estamos jogando contra quem? Estamos jogando contra o Calvin 12 Kelvin, Kelvin 12, vamos falar um pouquinho mais a melhor Mecanizado negócio, né? Vamos começar tacando o cavaleiro aqui atrás da torre do rei. Óbvio, cara. <risos> Isso é óbvio. E já vamos né botar o um mineirinho lá na torre da princesa. Beleza, cara? Junto com os servinhos aqui. Que se o cara não defender, ele vai estar tá bem ferrado. Bom, ele tacou o mago de gelo, cara. Só que mesmo assim a gente vai dar um dano legal. E o veneno aqui... É... É... Esse veneno aqui que eu botei, eu não sei... Eu não sei se valeu tanto a pena, mas veneno tira bastante vida, querendo não, dos magos, né? Então eu acho que valeu a pena sim Beleza, né? Vamos matar, vamos mata, mata, mata esse maguinho de gelo pra ele nem chegar na torre Não, nem o um hit, nem um hit, nem um hit, um hit Triste, triste, mas tudo bem <risos> Vamos voltar aqui então, colocando o gigante em cena Vamos tentar fazer um combinho agora Ixi, o cara atacou o golem É o nosso momento, cara É o nosso momento Vamos fazer o que? É, eu acho melhor tacar o cavaleiro aqui atrás pra defender esse golem dele. Porque o golem vai vir, né? A gente precisa estar com carta. Não vamos gastar tudo à toa, galera. A gente não pode ser trouxa, querendo não. É, o nosso deck não é um deck tão rápido assim, não é mesmo? Então vamos tacar aqui o veneno. O veneno vai dar conta da princesa e do que tiver ao redor ali. Nossa, muito boa, cara. Vai pegar o mago de gelo junto e a gente vai dar muito dano agora. Olha o mineiro batendo nessa torre, cara. É muito dano. Enquanto o nosso cavaleiro e os nossos servinhos mataram o golem dele. Tá onde um de vida, bicho. <risos> Esse deck é muito bom, cara. É muito bom mesmo. Eu super recomendo ele pra vocês eu pensei que o meu cavaleiro ia matar o maguinho dele, mas não matou, nem um hit, nem um hit, nem um hit, aí sim, né? Começamos com o gigante aqui atrás novamente, né? E cara, o que que esse cara tá armando pra gente? Será que, que esse cara tá armando pra gente, mano? Eles, ele tá numa situação bem complicada. Vamos tacar os lobezinhos junto aqui. Vamos tacar tudo que o negócio... Vixe, mano, ele tacou golem numa hora não tão boa, creio eu, né? Vamos tacar lá mais um veneno. Cara, olha isso, mano. Olha isso. Será que vai ser três coroas, cara? Olha, a nossa outra torre, um zapzinho Já leva, então Duas torres são garantidas, será que a gente vai conseguir A terceira? Vamos tentar, vamos defender esse golem Dele aqui, né, o golem nem conseguiu Chegar na torre, isso é muito bom Vamos tacar o gigante ali pra finalizar Aquela torre, e se não terminar a partida Nós vamos partir pra três coroas Beleza, na verdade já vamos tentar partir pra três coroas Aqui, né, bicho, vamos tentar partir Pra três coroas aqui, que o negócio tá bom Eu acho que talvez a gente consiga levar A terceira coroa, vamos tacar mais um veneno aqui Mano, é muito dano, cara, Este deck Tá sensacional, meu moleque Mano, Kelvin 12 Já era, cara, bom jogo Mas nós levamos três coroas <risos> Cara, se você tem mineiro e quer Um deck pra subir os troféus Mano, eu super recomendo esse deck Porque realmente tá muito, muito top Ele é um deck não muito simples de utilizar Mas depois que você pega o jeito, meu irmão O negócio fica muito top É sério mesmo Então é isso, galera 10k, né? Vídeozinho aí de hoje gravado Não veio lendário, ainda, mas enfim não, nada, vai, nada vai tirar o meu bom humor Do dia de hoje É claro que se você der o like aqui no vídeo E também se inscrever vou ficar, eu, eu vou ficar muito, muito mais feliz ainda Muito obrigado Um beijo no coração de cada um de vocês E valeu!